Considere a Saudação, internauta, Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos. Atendendo a pedidos, começa hoje nossa série de Comandos Um Chamado do Dever. Beyond the Call of Duty. Este jogo é uma expansão do jogo Comandos Atrás das Linhas inimigas, com novas missões e algumas outras novidades que veremos conforme forem aparecendo. E neste primeiro vídeo, vamos jogar as missões de treinamento. Se você perdeu a série anterior, é só conferir a playlist correspondente. Vou deixar o link aqui no card, no um ícone que fica aqui no canto superior direito da tela. Além disso, mudaram as teclas de atalho. Acesse o menu de ajuda e fique por dentro.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 Agora além da metralhadora, o condutor hum? também tem um okay. rifle que acerta yeah. a distância. Uma das novidades mais importantes é que você pode nocautear o inimigo, algemá-lo hum? e em seguida controlá-lo. Observe. Agora a gente tem controle do inimigo. Primeiro grupo formado por boina verde, franco atirador yeah. e o condutor. Hum? Come on over. Come on. Yeah, sir podemos usá-lo hum? para distrair os inimigos okay. mas o mais interessante é que podemos controlar veículos com ele hum? yes, e sir. disparar muito bom hum? yes, Mm. muito bem, Finished. I'm coming, mm? okay, yes, right, okay, just leave it to me. toma, coming. okay, coming over, that's easy. Muito bem, grupo reunido. Okay. Agora yes. vamos yeah. em frente. Toma. Outro. Agora, não vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Toma. Lembra que no atrás das linhas inimigas o condutor não tinha nenhuma arma. Silenciosa Agora o condutor tem um cacetete Que neutraliza temporariamente right. o inimigo É isso aí, missão completada Agora vamos jogar com outro grupo Marine, sapador yes, right E o espião Agora o espião pode okay. diretamente pegar yes, A roupa dos inimigos Eu e o mais legal é que ele pode pegar a arma do, do inimigo Cada traje te dá uma proteção Determinada De acordo com a patente Do inimigo que você está enfrentando Por exemplo, esse uniforme aqui de soldado normal Só funciona contra Outros soldados Do mesmo tipo Não funciona, por exemplo, contra Contra as patrulhas o, Por exemplo, o sargento aqui da metralhadora Pode me identificar Para isso eu teria que conseguir uma roupa de patente say, igual ou superior. Yes, sir? Okay, sir. Pronto, say, agora peguei officer. o uniforme do sargento. Yes, Pronto, agora com esse uniforme, o espião está protegido até mesmo contra oficiais. All right. Johnny. Mm. Good dog. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Cruzando por água. Coming right over, sir. Okay. All right, sir. Okay. Yes sir. Fine sir. Pronto a bomba. I'll be there in a moment. E toma. I ok. A gente aproveita a distração. Ok. Yes. Vem para okay. aqui. Going. Finish. Fine. Toma hum. ele. Yeah. Yeah. Se atrair. Yeah. I'm ready. I understand. Yeah, sir. Vai direjo yeah. esse troço. Vamos, dirija esse troço. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Sai da frente. Yeah. Yeah. Então é isso. Essas foram as missões yeah. de treinamento. Yeah. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Conto com sua presença no próximo vídeo. Não esquece do like, de se inscrever. E o mais importante, compartilhe esse vídeo. Acesse o nosso servidor do Discord. Link na descrição do vídeo. Próximo vídeo, primeira missão. Até lá okay finished done you remember me darling and now what is it you want